A gente termina agora a parte de força de arraste na horizontal. A gente viu, a gente terminou a nossa última aula né, com o resultado de que a velocidade em função do tempo era a velocidade inicial do corpo vezes e elevado a menos t sobre uma constante tal, onde tal era dado pelo coeficiente b, ok, dividido pela massa do meu corpo. Para entender o significado dessa constante tal, Basta a gente olhar que quando t igual a tal, a velocidade em x no tempo t igual a tal é simplesmente v0x vezes é a menos 1, ok que é mais ou menos é, 0,368 da velocidade inicial. Então, qual que, eu, qual que é a ideia dessa constante de dessa dessa constante tal? Ela é uma constante de tempo característica. Ela é o tempo ela é o tempo em que ela é o tempo em que a velocidade do meu corpo é 36,8% da velocidade inicial. Tá? E aí, se a gente vai olhar o gráfico, vai olhar o gráfico de, de V contra T, é um gráfico, é um gráfico bastante simples. Se tá? eu fizer aqui x vx de t contra T. Para esboçar, para esboçar esse gráfico, basta eu pegar né, mais ou menos uns dois, uns dois instantes de tempo, onde, primeiro, T igual a zero. Se eu coloco T igual a zero aqui nessa expressão, esse termo é 1. Um, então, ele parte em T igual a zero com a velocidade inicial V0x. E quando eu chego num certo tempo T igual a tal, esse cara daqui é 36%, 37% mais ou menos né, da velocidade da velocidade inicial. Então vai estar mais ou menos, um pouquinho mais para cima aqui, tá? v, é, Vx de tal. Então, meu gráfico. Vai ser, vai ser tal que ele parte daqui, passa por aqui e vai tendendo assintoticamente a zero, numa exponencial decrescente. Tá? É, eu não sou tão bom para desenhar assim as coisas, então eu peço desculpas a vocês. E agora vamos olhar. Vamos olhar agora, então, o que, que eu tenho? Eu tenho que Vx de t... É igual a V0x vezes e elevado a menos t sobre tal, correto? Tenho isso daqui. E aqui, então, eu posso pegar e dizer que V de x é x ponto, x ponto de t é V0x é elevado a menos t sobre tal, e para, entre, para integrar esse para, para obter a posição, do, do meu corpo em função do tempo basta integrar dos dois lados então eu basta eu pegar basta eu pegar agora e fazer que dx dx' é igual a v0 x é elevado a menos t sobre menos t' Sobre tal. DT Só coloquei aqui com variáveis mudas. Porque eu vou integrar. Vou integrar dos dois lados. Em T igual a zero. Esse cara daqui tem posição X zero. Em um instante de tempo T. Esse cara tem X de T. E aí pronto. Eu fico com X de T é igual a x 0 tá? E aí, já colocando esse cara daqui como x zero. Então, meu x de t é x zero, mais v 0 x. Agora, tenho que integrar esse cara daqui. Correto? A integral desse camarada aqui vai ser menos... Uh, menos tal, cai, cai esse cara para cá, vezes é elevado a menos t sobre tal de zero até t, ok? E agora, esse cara daqui fica como x zero, menos, menos v zero vezes tal agora, esse cara daqui é elevado a menos t e aqui, na verdade, né é t linha é elevado a menos t sobre tal menos 1 posso, então Chegar ao meu resultado final de que x de t é x0 mais v0x vezes tal, que multiplica 1 menos e a menos t sobre tal. E essa daqui é a equação, é a equação para as posições do do meu corpo e vamos, vamos fazer o seguinte eu vou copiar vou copiar essa, essa equação para outra, outra folha e a gente continua daqui a pouquinho Thank you. Então, esse é o resultado que a gente tem. E agora, como é que se comporta a posição do, do meu corpo? Vamos, para facilitar, fazer x0 igual a zero. Okay? Então, vou simplesmente apagar esse cara daqui. E eu tenho, eu tenho esse camarada aqui. Então, isso aqui é meu x de t. Meu x de t vai ter o seguinte comportamento. Vamos, vamos calcular... Esse cara daqui, em t igual a zero. Então, x de t igual a zero vai ser vai ser v 0 x vezes tal 1 menos 1, que é zero, ok? Então, tá perfeito, zero, como a gente como a gente queria. E vamos ver o que que acontece à medida que À medida que t à medida que t tende a infinito. À medida que t tende a infinito, esse argumento aqui vai ficando cada vez maior, vai para menos infinito, e e elevado a menos infinito é 1 sobre e elevado a infinito. e elevado a infinito é infinito, e, portanto, esse termo aqui vai a zero. Ou seja, quando t tende a infinito, x de t tendendo a infinito, é simplesmente v0x vezes vezes tal. Então, isso daqui vai ser o máximo que um corpo vai alcançar na horizontal, desde que ele tenha um tempo infinito para continuar caindo, para continuar caindo. Coisas que só os físicos podem fazer por vocês, por vocês, né, esse tipo de de abstração linda. Na prática, o que quer dizer isso daqui? Isso aqui quer dizer o seguinte, quer dizer que se você tiver uma altura suficientemente grande e você for, você for medir a posição de x do seu corpo é, com um meio com resistência, com resistência linear na velocidade, né, você, vai ter um, você vai ter uma posição muito próxima a isso daqui. Por quê? Porque se eu fizer o gráfico, o gráfico de x de t contra t, esse cara daqui para t tendendo a infinito vai ser v0x V0, tal. Então, v0x tal é esse valor aqui que eu estou colocando em linha pontilhada. Esse cara sai de zero, cresce e, de repente, ele começa a se aproximar assintoticamente de V0x vezes, vezes tal. Okay? É, basicamente, o que vocês têm que se dar conta é o seguinte. Né? O movimento desse corpo aqui, que se dá ao longo do eixo x, vai ser tal que... Ele começa em x igual a zero, depois ele vai aumentando, ele aumenta um pouco, mas olha, ele vai diminuindo o tanto que ele percorre. Se eu olhar o eixo x para cá, né? Eixo x para cá. E aí ele vai começando a diminuir o quanto que ele percorre a cada instante de tempo. Isso aqui vai ficando cada vez menor. Tá? É, pelo meu desenho vocês já veem que eu não passo no, no psicotécnico, mas tudo bem. Tá? Então está terminada aqui a parte de é, movimento com resistência linear do ar. Na horizontal, a gente, a gente agora sim né, passa no próximo vídeo para o movimento, um movimento na vertical com força uh, com resistência linear.